É a negação da proposição. Se faz calor, ó, sempre foca, o método dos 50, foca no, foca no conectivo. Se faz calor em campo bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. É, ele quer a negação. Renato, o problema é de quê? O problema é de negação. E aí cada conectivo tem uma maneira para você negar, tá bom? Cada conectivo tem uma maneira para você negar. Eu vou falar com você aqui a maneira de negar o centão. E se liga que o que eu vou te ensinar aqui, tu vai aprender e vai acertar tudo quando é questão. tá? Como é que faz para negar o centão? Eu vou escrever aqui, ó, negação do centão. Deixa eu escrever aqui para vocês. Do centão. Negação do centão. Sempre sempre, a ah, sempre mesmo Renato, só toda vez sempre que você for negar, toda vez que você for negar o centão você vai usar o mané mas Renato, o que é mané? mantém e nega tá, mantém e nega show de bola, e diminuiu aí, que eu fiz? deixa eu aumentar aqui, 110, deixa eu ver se foi tá, mantém e nega, beleza? é isso que tu vai fazer, mantém e nega, sempre Tá? aí eu vou botar aqui, ó chove fazer uma divisória aqui, vou dar um exemplo se viajo, caso então caso beleza? se viajo, então caso vou deixar só a tela, depois eu volto, se viajo, então caso galera, sempre eu quero negar isso daí, como é que eu vou fazer para negar isso? pega a visão o que, que é o mané? Mantém e nega. A da frente você mantém, mantém o que está escrito. A de trás você nega, tá legal? Mas o mais importante é que você troca o se então pelo E. Então a primeira coisa que você deve fazer, sempre que for negar o se então, é mudar ele para o E. Isso que nós vamos fazer. Ó. Se viaja, então caso, vem comigo. O então, eu vou trocar pelo E, tá? Trocar pelo E. Trocar pelo E. E agora eu vou usar o mané. Mantém, nega. O que, que é mantém e nega? Você vai manter a da frente. Manter é, o, é continuar o que está escrito, tá? Manter é manter o que está escrito mesmo. Está escrito viagem? Então, tu coloca viagem. Viagem e vai negar. Caso. Tu vai botar não caso. Beleza? Então vai ficar viagem e não caso. Acabou. Essa é a negação. Tá bom? Agora vamos para a nossa questão. Qual é a questão? Ah, ali. Vou deixar aí para vocês tirarem o print e tal. Se faz calor em campo bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. Primeira coisa para negar isso é você tirar o centão, botar mais para cá e colocar o E. Uma vez que você fez isso, é só você usar o mané e ser feliz. O que, que é o mané? Mantém na frente, nega atrás, ó. Faz calor em campo bom. Mantém. Como é que fica? Faz calor em campo bom. O bom. E agora nega. Os parques estão cheios de pessoas felizes. Os parques não estão Cheios de pessoas felizes. Aí eu vou dar uma abreviada. Agora é só procurar qual opção que tem isso. Vamos lá? Letra A. Faz calor em campo bom, ok? E os parques não estão cheios de pessoas felizes. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra A. Marco V da Vitória.